Yeah, yeah. Niga não vejo competição no Sashi, juro não vejo Sashi, grupo no sem piedade no i, eu sou o valor do Sashi, eu sou um rock, eu sou um estrago no e os niggas falam de li, eu tenho um lindo pescoço, sou clean, e os todos na E yeah, O fuck tá quero okay. muito queixo pra mim, yeah. eu tô muito longe daqui, é só de cheese na Porque eu sou mato vibe. Niggas vêm contra mim Eu não me mexo Fico pausado pra pick o flash faz um click casa tá longe E eu vivo fazendo trap Eu vivo a porra do trap que se esquisito O nigga fico morrer Me manda line no face Mas isso não é problema, Põe na minha boca golden Tô com meu frio da Frozen E os reiros não podem Pensar que tudo é um show Dizem que um gajo tá slow Mas tá super irawe Tem um toucho no drip Tem um outro sauce no grip Eu tô num branch Com toda a gang we win eu tô com de é? comigo, deposito money. Não falas, dá-me hundred thousand. Nice flow, volume tipo Ferrari. Você é que eu sou, esse sou, é si a cruz da Armandé. Levem pulsos na minha pulsa, lida. Eu peguei, nessa rua e virei ela de ser adentro. Ok, colo, como eu digo fazer? Comigo posso, estás a gi que nem roupa. Muito show, está a cair, ninguém Sempre fresh, está a pousar no verão. Sucuru, as massas sem tempero. Fank, no conjunto so da Nike, back and yellow, oh, oh Passa o isqueiro, mama chora e agora já me chama queen Vroom, vroom, faz cama, queen No meu brain tem prometazinho mm -hmm. Faxing, -te iri com a minha Quero team Eu não disse BBS, menta com o red, tô flex Problema com a gang, tô derramando com Mergulho fora da lei Deixa a pade no West, me navegando no meu neck Leva o meu Stress, fica com um Não pra niggas pra Calça larga com na skinny Foco na planta, tô sempre no lê-lê Gucci, Louisa, E eu vejo competição no Sashi giro não vejo Sashi Drogo em sem piedade no Eu sou valor de Sashi Eu sou um rock, eu sou estrada um no rock Deus ninguém falando de mim Eu tenho bling bling no pescoço, sou clean E os todos na buchinha e fuck, Queres pra mim, eu muito longe daqui, é só de na ti, yeah.